Oh mm -hmm. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para poder fazer uma apresentação do programa Meu Primeiro Negócio. Essa é a edição de 2018. Vamos fazer alguns treinamentos para vocês online para que vocês possam entender melhor como que funciona o projeto. Eu sou Brenda Santos, coordenadora de projetos na Generative e gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dos conhecimentos que a gente tem. A Generative é uma instituição sem fins lucrativos que foi fundada nos Estados Unidos em 1919 com o intuito de despertar o espírito empreendedor dos jovens enquanto ainda estão na escola. O nosso principal objetivo é levar para dentro das escolas programas que falem de empreendedorismo. A Junior chegou no Brasil há mais ou menos 30 anos e hoje estamos em todos os estados. Em Minas Gerais, a Junior completa 15 anos e para celebrar, nada melhor do que fazer um programa onde a gente vai conseguir atingir 400 escolas do estado de Minas Gerais. Esse programa só é possível graças à parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SEDECTES, e a Secretaria Estadual de Educação. As duas secretarias se juntaram e, com o apoio da Adnora com a nossa metodologia do programa Mini Empresa, estamos desenvolvendo o programa Meu Primeiro Negócio 2018. O objetivo do programa é despertar o espírito empreendedor nos jovens do ensino médio da rede pública estadual. O programa vai acontecer durante 12 semanas, com um encontro semanal. Esse encontro dura 3 horas e meia e poderá ocorrer em qualquer turno, manhã, tarde ou noite, ou aos sábados pela manhã, depende da disponibilidade de cada escola. O projeto, acontece com uma turma na escola de 30 alunos. Esses 30 alunos vão formar uma empresa dentro da própria escola. O material didático, vocês vão receber um manual. O manual onde os alunos recebem um e os voluntários também. Esse manual serve para poder guiar vocês durante as jornadas. Ele tem todo o conteúdo do programa e o que deve acontecer em cada uma das 12 jornadas. E o local de realização vai ser sempre dentro das escolas. Como que funciona a metodologia da mini empresa? A metodologia do programa é desenvolvida dentro de quatro pilares. O primeiro pilar é o aprender a fazer. A Dinorativi acredita que todos os jovens precisam colocar a mão na massa, eles precisam aprender a ter iniciativas para poder fazer as coisas. O segundo pilar é o aprender a conviver. A gente acredita que é muito importante que os jovens aprendam a conviver com as diferenças, a conviver com outras pessoas, com outras realidades e, principalmente, a conviver com as metas estabelecidas durante o projeto. O terceiro pilar é o aprender a aprender. A gente ensina durante a metodologia que eles precisam buscar os conhecimentos, eles precisam querer aprender e não só ficar esperando que as coisas cheguem até eles. E o quarto eixo é o aprender a ser. O Aprender a Ser envolve muito todas as questões humanas que estão envolvidas durante o projeto e todas as relações. Então esses quatro eixos são o que fundamenta o nosso projeto durante essas semanas. Como que vai funcionar dentro da escola? Teremos duas pessoas que terão um papel fundamental dentro do projeto. Esse primeiro papel é o do professor. Toda a escola terá um professor capacitado pela nossa equipe da Generative da Sedectes. Esse professor ele vai receber essa capacitação para poder ajudar a conduzir o projeto dentro da escola. Ele vai entender da metodologia, ele vai fazer toda a organização do projeto, vai conseguir os alunos através de uma sensibilização, vai organizar a escola. Então o professor ele é um coordenador dentro do projeto, além também de executor durante as jornadas. E o voluntário, que no caso vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês vão ser as pessoas onde vão contribuir com a experiência que vocês têm profissional, vão estar preparados para poder agir durante o projeto e conseguir conduzir junto ao professor esses, durante essas 12 jornadas. Então, vocês têm papel fundamental para ser um espelho para todos os jovens, onde vocês consigam, junto com a nossa metodologia e a experiência que vocês têm no mercado de trabalho, passar para esses alunos como que realmente funciona uma empresa e todas as dificuldades e superações que vão acontecer ao longo desse projeto. Como que o projeto vai funcionar? A gente tem aqui uma divisão de como que a Acontece as jornadas. O programa Mini Empresa é com o objetivo dos alunos montarem uma própria empresa dentro da escola. E essa empresa tem um começo e um fim para a gente poder medir como que foi é, o resultado e qual que foi a absorção do conteúdo dos alunos. Dentro desse planejamento, como que a gente tem? A gente chama cada encontro de jornadas. E essas jornadas são divididas da seguinte forma. Da primeira à quinta jornada, é o planejamento. São as jornadas onde eles vão planejar a empresa, onde eles vão ter um acesso a todas as informações para eles conseguirem constituir a empresa, desde a ideia do produto até as diretorias da empresa para definir todos os papéis dentro do projeto. Da sexta à décima primeira jornada é a produção e venda. Essa produção e venda é onde os alunos realmente colocam a mão na massa. Tudo que eles idealizaram da primeira à quinta jornada, eles vão colocar em prática. Então eles começam a produzir, a vender, acontece o capital de giro e eles conseguem ter uma noção de realmente quais são as dificuldades e os problemas enfrentados até aí. E a décima segunda jornada é a jornada do término, onde a gente vai entregar os resultados para os acionistas através de uma assembleia e apresentar tudo que foi desenvolvido ao longo dessas 12 jornadas. Uma coisa importante é que os alunos, de sexta a décima segunda jornada, eles recebem salários. Só que são salários simbólicos. Para que a gente possa realmente simular uma empresa de verdade, os alunos, ao longo dessas, dessas jornadas de produção, eles conseguem, eles recebem um salário de acordo com o cargo que eles ocupam dentro da empresa. E também existem descontos, como se fosse uma empresa formal. Porém, essa empresa né, não tem CNP, e os descontos que a gente tem, a gente faz o recolhimento para acontecer uma doação ao final do projeto eles vão pagar para a escola um aluguel em todas as jornadas a gente acredita que quando precisa se montar uma empresa você precisa ter um local e esse local dificilmente vai ser um local onde você não tem custo nenhum então a gente vai pagar um aluguel simbólico para a escola para poder simbolizar o aluguel do espaço da empresa então esse é o que acontece durante as 12 semanas pessoal um outro ponto muito importante é que todos saibam como que funciona a minha empresa por isso a gente tem um regulamento para todo mundo ter um mesmo padrão de atuação. Um ponto muito importante dentro do regulamento é sobre os salários. Os salários já são pré-definidos e não podem sofrer alterações. Os salários correspondentes para cada funcionário são 1,50 para todos os colaboradores. Para a diretoria, eles recebem dois reais por jornada e o presidente recebe 2,50. Então a gente tem essas três variações de salário. Outro ponto também é quando a gente fala que os alunos têm que fazer a capitalização por ações, essas ações existem algumas regras para que que elas possam ser vendidas. O valor mínimo é de 5 reais e o valor máximo de 20. Dentre esses valores, o que é importante ressaltar? O valor é definido de acordo com o capital social, que vai ser explicado mais pra frente como é definido. O aluno, a gente orienta que ele compre um, uma ação para que ele se torne dono da empresa e possa se engajar mais. E o restante das ações que forem delimitadas, ele vai vender para parentes ou pessoal da escola, colegas. Mas é importante lembrar que, se possível, que os pais não comprem as ações. Porque quando o pai compra a ação, às vezes o aluno não explica direito e não treina suas técnicas de venda. Se ele conseguir atingir outras pessoas que estão fora do ciclo que ele tem mais intimidade, é importante que outras pessoas também vão ficar sabendo do projeto. Professores e voluntários, vocês não podem comprar ações porque vocês vão estar ali ajudando. Então isso poderia classificar como vocês estão ajudando para benefício próprio. Então vocês são vedados de comprar as ações. Todos os impostos recolhidos que são calculados, eles são revestidos em doações. Essas doações são feitas ao final do projeto. Projeto para uma instituição. É importante lembrar que não é aceitável fazer para pessoas físicas. Caso tenha alguém que esteja precisando ou que vocês identifiquem, isso dentro do regulamento não pode, só se pode fazer para uma instituição que tenha um CNPJ, pois elas terão que emitir um recibo ao final do projeto. Outro ponto é sobre quais os produtos que podem ser comercializados pela minha empresa. Um produto que não pode ser comercializado é produtos alimentícios. Pelas regras da Anvisa, pelo local que vai ser manipulado, esses produtos de alimentação não pode ser comercializado e também pela questão da perecibilidade, ou seja, pode ser que eles produzam um produto, algum alimento que não vai ser consumido durante o tempo que ele poderia isso poderia causar um prejuízo para a mini empresa. Dentro dos produtos, a gente tem uma regra sobre terceirização. O que, que é isso? Essa terceirização é uma brecha que a gente dá para que eles possam terceirizar, ou seja, passar uma parte da produção para outra pessoa fazer. E essa regra é que só até no máximo 30% do processo produtivo como um todo pode ser terceirizado. O que, que é importante? Às vezes tem alguma costura, algum acabamento que os alunos não conseguiriam fazer de uma melhor forma. Então, essa parte dessa, do, da produção poderia ser terceirizada. Não pode ultrapassar 30%. Como que esse cálculo é feito? Se houver 10 etapas dentro do fluxo de, da produção, no máximo 3 dessas etapas poderiam ser terceirizadas. É muito importante que os alunos tenham ciência que essa terceirização seja feita com alguém de confiança que eles podem contar até o final do projeto. Chegando nos pontos finais do regulamento, temos dois pontos importantes. O primeiro ponto é a auditoria. Como toda empresa de capital aberto, os alunos eles passam por uma auditoria. Essa auditoria é feita para conseguir mensurar os resultados até ali, ver se os alunos estão cumprindo com todas as etapas, se eles estão conseguindo atingir os resultados alcançados. Essa auditoria será feita pela nossa equipe para poder conseguir averiguar tudo que tem, foi desenvolvido até aqui. Normalmente, ela é feita entre a nona e a décima jornada. E por fim, voluntários, é muito importante que todas as planilhas e todos os registros sejam feitos, porque ao final do projeto vocês terão a responsabilidade junto com os alunos de nos enviar um relatório final de todas as ações desenvolvidas, com registros fotográficos, de planilhas, depoimentos, fotos. Esse relatório final é de extrema importância. Detalhando um pouquinho mais do que, que acontece ao longo dessas semanas, a gente trouxe alguns conceitos que vão ser abordados, que nos vídeos posteriores vão ser tratados com mais detalhamento, mas que agora, para vocês terem uma noção do programa como um todo, quais são os passos que vão acontecer. Da primeira à quinta jornada, como eu disse, é o planejamento. E o que a gente vai fazer durante essas cinco jornadas? A gente vai apresentar o regulamento da empresa, quais são as regras que tem dentro do projeto. Ao final de a gente apresentar essas regras, a gente apresenta como que funciona uma empresa e os alunos já fazem um brainstorm de ideias, aquela tempestade de ideias para pensar no produto que eles queiram produzir. Depois desse brainstorm de ideias, eles vão ir para casa e no próximo encontro vão trazer a pesquisa de mercado. É o momento do programa porque eles precisam definir qual produto que eles vão seguir durante essas 12 jornadas. É um momento muito importante e delicado. E essa pesquisa de mercado é onde a gente vai identificar a melhor proposta para ser apresentada durante o projeto. Depois da pesquisa de mercado, em cima do produto, eles vão escolher um nome para a empresa, eles vão fazer missão e visão valores dessa empresa para eles poderem ter ciência realmente de como que é um processo de criação de empresa. Eles vão ter que determinar o capital social os alunos para eles conseguirem produzir de verdade, eles precisam também de dinheiro de verdade. E uma forma que a forma que a gente vai utilizar durante o programa é que a nossa empresa vai ser uma sociedade anônima. Eles vão ter que vender ações para os seus parentes, colegas, comunidade escolar, onde as pessoas vão investir na sua ideia eles vão fazer a capitalização dessas ações para poder formar o capital social. Em cima dessas ações é o que eles têm o dinheiro para poder fazer a iniciação da compra dos materiais e dos produtos. Após a determinação do capital social, eles vão fazer os cálculos de todos os custos, custos fixos, custos variáveis, custos de material direto, indireto, tudo isso dentro da nossa metodologia. Para conseguir seguir com a empresa como um formato real de uma empresa, os alunos vão fazer uma eleição. Eles vão definir os papéis de quem serão os que, as pessoas que responderão pela empresa. Terá o papel do presidente, diretor de recursos humanos, diretor financeiro, diretor de marketing diretor de produção. Pegamos as cinco principais áreas dentro de uma empresa para poder trazer dentro da nossa metodologia. Essa eleição acontece num formato onde todos os alunos podem votar. Eles começam depois da eleição a fazer o planejamento das áreas para se prepararem para a produção. A produção começa na sexta jornada e vai até a décima primeira. Essas são jornadas muito importantes e delicadas porque é a jornada onde os alunos tiram a ideia do papel e colocam a ideia para virar o produto real. Eles se empolgam muito com a produção, é o momento ápice do programa, o segundo momento ápice do programa, onde eles veem a ideia que eles tiveram na pesquisa de mercado se concretizando aqui, porém os alunos às vezes começam a esquecer de fazer a gestão do projeto. Então temos que ter muita atenção nesse momento. Então da sexta a desta primeira jornada, eles vão fazer as compras dos materiais, vão definir funções de cada um dentro da produção, começam a ter as vendas, fazer campanha de marketing, todo o processo para conseguir fazer a compra, produção e a venda do produto para o cliente final. Simulando uma empresa real, os alunos também vão recolher os impostos, que ao final terá uma destinação. Esses impostos são, como exemplo, o INSS, o imposto sobre a comissão de vendas, imposto de renda caso dê lucro. Depois que se acaba todas as produções e vendas, a gente vem para a reta final. A reta final é muito importante para a gente finalizar todo o projeto e ver qual o resultado que a gente conseguiu alcançar ao longo dessas 12 semanas pode -se acontecer uma jornada extra. O que, que seria essa jornada extra? Caso os alunos sintam a necessidade em fazer um encontro para poder fechar todas as planilhas, fechar todas as contas e conseguir ter todo o projeto finalizado para ser apresentado na Assembleia Geral, esse encontro pode ocorrer. Esse encontro vai ocorrer de acordo com a necessidade e a disponibilidade da escola. A 12ª jornada é o momento final, é o momento de celebrarmos tudo o que foi feito até aqui. É a Assembleia os acionistas. Essa 12 segunda jornada é o momento onde todos os alunos vão se empenhar para mostrar todo o trabalho feito até aqui. É convidado todos os acionistas, aquelas pessoas que lá nas primeiras jornadas investiram em comprar uma ação para se apresentar o resultado da empresa. É importante lembrar que o resultado pode ser lucro ou prejuízo e que isso não há problema nenhum. Se foi um lucro, os alunos realmente desempenharam um papel onde eles conseguiram ter uma adesão dos clientes ao seu produto. Caso haja prejuízo, isso pode estar ligado diretamente ao, ao produto que às vezes não foi uma boa escolha ou que o mercado não conseguiu aderir a esse produto. O mais importante nesse momento, vocês voluntários, é de ressaltar como que foi a importância dessas 12 semanas, qual o conhecimento que eles adquiriram, o que, que eles vão levar para a vida profissional deles e também para a vida pessoal. Nessa jornada, a gente também faz uma premiação dos alunos destaques, aqueles alunos que se empenharam muito durante o projeto. Vocês, voluntários, terão a missão de escolher o Ativer Destaque, aquele aluno que se destacou e se doou ao longo do projeto. E também terá o vendedor de destaque, que é aquele aluno que mais vendeu produtos ao longo do programa. Após fazermos esse fechamento e apresentação dos resultados, acontece os pagamentos dentro da Assembleia. Os pagamentos devem ser feitos num formato onde a gente vai pagar o aluguel para a escola, pegar o recolhimento do imposto e, se possível, um representante da instituição esteja presente durante a Assembleia, fazer o pagamento dos funcionários do salário que eles tiveram ao longo dessas jornadas de produção e após isso, a gente vai fazer a entrega para os acionistas desse lucro ou desse prejuízo, fazendo a entrega para todos e conseguir encerrar o programa com o início, né, onde eles têm a ideia, o meio onde eles produzem, colocam a mão na massa e o final, o resultado alcançado. Pessoal, lembramos que além dos manuais que serão entregues para vocês, também enviaremos vários materiais de apoio de PowerPoint, Word, as planilhas que vocês terão que ajudar os alunos a preencher. Todo esse material será enviado para vocês quando o programa começar começar. É de extrema importância que vocês sempre se preparem para todas as aulas que vão acontecer. Todos os vídeos terão um panorama geral do que acontece em cada área, em cada momento, porém é muito importante que vocês leiam todo o material, estejam sempre ligados ao e-mail, ao WhatsApp, para que a gente sempre tenha uma comunicação e que vocês consigam passar para os alunos o melhor conteúdo possível. Gostaria também de ressaltar como será importante o papel de vocês dentro do projeto. Vocês serão as pessoas que serão um espelho para esses alunos e, principalmente, Principalmente as pessoas que conduzirão ao longo dessas 12 jornadas. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês em estar conosco durante essa jornada e que durante o projeto vocês possam absorver um conhecimento, partilhar de experiências com esses alunos, que aconteça uma troca entre vocês e os alunos e que seja uma excelente experiência. Bem-vindos ao meu primeiro negócio 2018. Estaremos sempre à disposição para ajudar no que for necessário.